Vamos dar uma olhada no Bitcoin e Ethereum após essa queda. Eu vou mostrar para vocês que as próximas semanas podem ser a última oportunidade de a gente acumular Bitcoin e Ethereum, regiões de suporte que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Antes de começar a próxima pernada, pessoal, porque a próxima pernada pode nos levar aqui a caminho dos 200 mil dólares para o Bitcoin e 20 mil dólares para o Ethereum. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar se você acompanha o canal há mais tempo. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, te convido a se inscrever aí também participar do grupo Telegram, tá? que são mais de 13 mil pessoas no grupo. E também se você quiser aqui conhecer o terminal da TAN, vale muito a pena, o terminal que eu uso também aqui para poder operar spot em mais de 20 corretoras, tá? vou deixar o link para vocês aqui abaixo também na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá? Então vale muito a pena, pessoal. Eu fiz um tutorial sobre a Tânia aqui. Quem não baixou aqui, instalou e configurou, tá? Com as corretoras, vale muito a pena, tá? Leva a questão de alguns minutos. Tem um fiz um tutorial no, no canal aqui e com certeza você vai gostar. Eu uso aqui no meu dia a dia para também gerenciar meu portfólio, né? E fazer aqui vendas no spot, tá? Aqui é esse terminalzinho aqui que eu estou usando, tá? Você pode fazer análise, inclusive com aqui indicadores premium, como o VPVR, tá? Que é um indicador premium que você não tem acesso no TrendView, que é essa outra ferramenta que eu uso também, tá? Então, pessoal, vamos olhar o Bitcoin aqui primeiro, tá? Então a gente teve uma resistência nessa região aqui, ó, região a, a gente teve essa cunhazinha aqui ascendente pro o Bitcoin, né? O Bitcoin buscou exatamente o topo aqui, pessoal, nessa região aqui, né? Parecia que ia romper aqui, eu estava acompanhando esse, isso aqui, né, essa, esse, esse rompimento dessa linha, parecia que ia romper, ele até teve um suporte aqui, mas acabou não tendo força e teve essa queda aqui bastante elevada aqui de praticamente 7,5% aqui, 7, 7 aqui né, no Bitcoin. Então, agora aqui, pessoal, a gente perdeu também essa outra linha de tendência, né, essa LTA aqui também. Que era uma linha de suporte, agora pode virar uma resistência para o preço aqui também, tá? Então, o que eu ficaria de olho aqui agora, pessoal? A primeira coisa, quando tiver uma, uma queda desse aqui, é olhar regiões Fibonacci aqui, ó. Desse, aqui desse topo, né? Até esse fundo, pessoal, vamos acompanhar aqui as regiões aqui, a região de de 50 e 618 aqui também, tá? Seria que a região de 64%, mas tá vendo resistência forte do Bitcoin aqui a região de dois tá? Então, acompanha esses níveis Fibonacci aqui que são interessantes, tá? Se você preferir pode pode até inclusive olhar aqui em níveis mais uh, em outros time frames aqui tá no caso, né? Vamos puxar aqui outro time frame, talvez o gráfico de, de uma hora pode ser. Eu até olha o watchael em 15 minutos também, tá? regiões Fibonacci também é uma boa olhar né? em 15 minutos. Vamos puxar o 15 minutos aqui dar uma olhadinha. Tá, então eu gosto de olhar as regiões de Fibonacci aqui, ó, 15 minutos a gente pode ver, a gente pode puxar dessa per, última pernadinha aqui, então, tá? Na verdade fica até melhor aqui dessa região, aqui desse topo aqui até o fundo, ó, A gente pode olhar essas regiões de Fibonacci, tá? Então que com certeza a gente vai ter resistência aqui, ó, a região de 302, região de 63.800 dólares já teve resistência aqui, está Até com o VPVR aqui no ponto de controle nessa região, tá? Então ficaria de olho nessas regiões de Fibonacci aqui agora, pessoal. Para mim, aqui é uma região que seria forte resistência, região de 64.300 dólares. Aqui a gente poderia até avaliar de fazer um short nessa região, tá? Porque ela tem confluência aqui com, com a. a com a linha aqui, ó, essa linha a LTA que eu mostrei para vocês agora há pouco, junto com essa região de Fibonacci, tá? com esses fundos aqui também. tá Então, o pode, Bitcoin pode poderia pegar essa região aqui e a partir daqui despencar, tá bom? Mas a gente tem um ponto de controle também que é importante ficar atento. Tá bom? Eu não estou aconselhando shortar aqui, pessoal, tá? A gente está numa tendência de alta aqui, mas quem tem mais experiência e pode tentar fazer esse tipo de operação, eu faço aqui com alvos curtos e uh, funciona legal, tá? Mas tem que saber aqui né, o seu grau de risco retorno. Né? Mas acho que fazendo aqui esse nível de Fibonacci, aqui, pode ser interessante avaliar um short nessa região aqui, testando esses topos aqui pessoal tá mas é, enfim vamos puxar o gráfico diário aqui vou dar uma olhadinha aqui que eu tô de olho aqui agora mais no médio prazo para o Bitcoin né porque pessoal essa aqui pode ser a última oportunidade eu quero esse é o ponto que eu quero focar mais no vídeo de hoje aqui para não ficar muito longo tá pode ser a última oportunidade para gente as próximas semanas de comprar Bitcoin até regiões suporte aqui tá antes de a gente começar a fazer a próxima pernada e rompendo de novo a região dos 65 mil dólares tá porque porque pessoal é basicamente aí né porque é, a gente tem aqui a primeira correção né então para mim a gente vai ter mais espaço para correção para o Bitcoin tá e quando romper eu vou mostrar para vocês os alvos aqui né baseado com as com o histórico lá do Bitcoin de 2013 que tá muito parecido esse bull de 2013 se buscar os mesmos alvos aqui o Bitcoin vai para casa dos 200 mil dólares né e o Ethereum para casa dos 23 mil dólares pelo menos vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso então aqui agora pessoal o que, que eu estou de olho né estou de olho nessas regiões aqui Fibonacci tá desse fundo aqui até esse topo tá então regiões aqui essa região de 5, uh, 57 mil dólares aqui seria a melhor compra aqui na minha opinião seria uma boa melhor não mas é uma boa compra tá então se você tiver paciência aqui pode ser que o Bitcoin não chegue aqui tá não é garantido mas para mim aqui ele poderia fazer essa correção total aqui mais ou menos que ele costuma fazer 20 por poderia se levar aqui para casa 16 por cento pelo menos a tá? ser uma boa correção com regiões de suporte aqui também, nessa faixa aqui, tá? A região de 54 mil dólares também é uma região interessante, a região de 50% de atração Fibonacci, que está bem próximo desse topo anterior também, tá? Então... Aqui você pode ficar de olho também, que é uma região interessante para começar a posicionar ordens de compra no spot e futuros, tá? Futuros, com muita cautela, assim, você saber está fazendo, mas spot você pode fazer aqui, de um, um, certa forma, um dólar cost average nessa região. Quem tá, distribuiu aqui em cima, né, pode começar a fazer compras aqui nessas regiões aqui de forma fracionada, pessoal. Então, fracione as compras de vocês, essa é a recomendação, tá? E, e vejam que acompanha, eu vou, vou atualizando vocês a medida do possível aqui, tá? Porque para mim, para eu entrar aqui em regiões de compra mais pesada, assim, digamos assim, eu gosto de ver aqui correção, né? Regiões de Fibonacci e também médias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que eu não configurei aqui no Terminal da Tani, tá? Mas eu gosto de ver também regiões aqui de liquidação aqui nos, aqui no, na, nos, nos indicadores aqui de sentimento, pessoal, tá? para mim não teve tanta liquidação ainda, tá? Aqui a gente está vendo liquidação no gráfico de 4 horas. Olha que comparação de, comparando aqui liquidações que a gente teve aqui agora de, de longs, né? Comparando com antes aqui nessas últimas quedas, tá? Então nem se compara eu quero ver liquidação mais, bem mais forte aqui para poder entrar comprado com Bitcoin, tá? Para mim, a gente está aqui numa região de risco com o long short ratio aqui ainda alto, elevado, né? a gente está aqui na região aqui de 2, de, de né? Então, a gente tem que muito mais longs aqui, pessoas fazendo long, comprando Bitcoin, né? No, no mercado futuros comprando aqui nesse momento, botando mais risco no mercado. A gente tem aqui o open interest que não caiu muito, pessoal, tá? Então open interest eu gostaria de ver o open interest caindo muito mais aqui, ó, tá? nesse nível aqui, tá? Eu gostaria de ver quedas fortes no open interest, fechando muito contrato com muita liquidação para poder encher a mão no Bitcoin, tá? Essa aqui é a minha ideia aqui. Olhem isso aí, tá? Quem tem aqui o TRDR, uma ferramenta muito bacana. Mas tem também, o não me engano, aqui o Coinalyze, que é uma ferramenta que eu mostrei para vocês também, se eu consigo abrir aqui rapidamente. Essa ferramenta aqui é Coinalyze. Essa aqui, ó. Você pode também, aqui no caso, olhar uh, esses, esses essas, uh, indicadores também de forma gratuita, tá, pessoal? Você não precisa ter... O, o TRDR, eu gosto de usar ele aqui, eu não estou logado aqui no, nessa fer, ferramenta, mas você pode usar aqui todos esses uh, indicadores aqui direto no Coinalyze, tá? Mas quem quiser também uh, usar o TRDR, eu aconselho, é uma ferramenta aqui que eu acho bem melhor e compensa aqui o, o, né, o valor mensal, tá? Então, para mim aqui agora, pessoal, a gente denota risco para a gente aqui nesse momento, tá? Eu não estou muito, assim, interessado em comprar Bitcoin nesse momento, estou olhando aqui até para as regiões de short, short que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou olhar essas médias que eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Ó. Então, tem as regiões de fibonacci que eu mostrei para vocês. Essas médias aqui no diário, estou aqui no diário aqui agora, sim. Vou puxar essas médias aqui também, ó, pessoal. É, a média aqui de, de 9 dias. aqui A gente já tá teve um suporte perto da, da média de 9 dias aqui, tá? 9 dias exponencial, que é a melhor é uma média que dá aqui dá suporte para essa tendência de alta, né? Mas para mim, eu estou acreditando que o Bitcoin vai pegar pelo menos essa região aqui dos 57, tá? Que aqui é a média de 21 dias exponencial. Né, e tem a média 50 que está aqui agora no 52, que poderia subir mais aqui, aqui até a região do 54, tá? Então, pessoal, nesse momento aqui, né, uh, para o Bitcoin, eu ficaria de olho em regiões mais abaixo nessas médias confluência aqui com regiões Fibonacci e olhando liquidações para a gente poder realmente uh, entrar mais pesado aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Então, assim... É, aqui agora, pessoal, eu falei para vocês, eu tava, eu tava fazendo distribuição em regiões mais acima e tô olhando em regiões mais abaixo para comprar aqui agora, tá? Porque é o que para mim faz mais sentido a gente ter aqui mais correção. Né? Eu não acredito que o Bitcoin vai fazer uma pequena correção aqui e voltar a subir, tá? Não é o normal, a gente ter, é o normal a gente ter aqui, pelo menos aqui, é, duas correções fortes, tá? Que a gente vê aqui direto isso acontecendo, tá bom? Então, é... Basicamente é isso, pessoal, o que tem do Bitcoin para vocês, tá? Essas, essas regiões também aqui do VPVR é importante acompanhar, ó. A gente pode ver que essa região aqui de 57 mil dólares, a gente pode ver que tem bastante, também tá na tela um pouquinho mais, a gente tem aqui bastante é, suporte aqui do VPVR, volume aqui nessa região dos 57, tá? É, eu não acredito que o Bitcoin vai buscar aqui regiões dos 48 aqui, mais ou menos para baixo, não acredito muito nisso, tá, pessoal? É, mas aqui realmente seria uma, uma região excelente, na verdade, até puxar aqui o... VP, o, o esse é o Fibonacci, aqui já seria demais. Ó. Buscando essa região aqui, a região dos 49, 50 já seria a melhor compra possível que você poderia fazer com Bitcoin Bitcoin, tá? porque é a região de 68 de Fibonacci. Eu acho que o Bitcoin cair, além disso, pode ficar bem arriscado, aí tá daí eu já ficaria mais, bem mais bearish, aí. mas quanto o Bitcoin cair para essas regiões Fibonacci que eu vou para você, para mim eu vou estar aqui é, ó, tentando, né, acumulando mais Bitcoin para poder me preparar, porque... Uh, pessoal, esse bull market aqui pode levar o Bitcoin para níveis aqui estratosféricos que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, tá? Então, vamos olhar aqui primeiro o Bitcoin, vou mostrar para você o Bitcoin, então, rapidamente eu quero dizer com isso, daí a gente vai olhar o Ethereum, tá? O Bitcoin, pessoal, aqui agora a gente vai tá puxar para o gráfico, puxar pro gráfico aqui, a histórico do Bitcoin, o index aqui, vou mudar para o e vou puxar também o logaritmo, tá? Para a gente dar uma olhada, tá? Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui, o que a gente pode ver aqui agora? O Bitcoin está fazendo isso aqui, essa estrutura, né? A gente tem essa estrutura, essa, essa região aqui que o Bitcoin não rompeu ainda, não conseguiu ficar acima, né? Então, essa aqui é a região que o Bitcoin tem que romper, ó, tá? Então, a gente tem aqui agora, né, uma, uma região que tem que fazer esse pivô de alta aqui agora para conseguir buscar novos horizontes, né? Entrar para um price discovery do Bitcoin, tá? Se a gente olhar, por exemplo, 2013, várias regiões acontecem também. Em 2013 a gente teve aqui, ó, uh, aqui foi 2000 vou até pro gráfico, vou passar para o gráfico uh, semanal aqui, fica melhor de ver, ó. A gente tem aqui, ó. Em 2013, uma região bem parecida também, tá? Vamos tirar o aqui, não precisa. Então, aqui em 2013, pessoal, a gente teve algo bem parecido aqui também, ó. Quando a gente fez esse pivô aqui, ó, pivô de alta, a gente buscou esse nível, tá? Então, qual que é o nível que o Bitcoin buscou aqui? Vamos puxar Fibonacci desse fundo aqui, ó, até esse topo, ó. Então, ele buscou o primeiro alvo de Fibonacci, tá? Quando o Bitcoin fez esse rompimento aqui, ele buscou o primeiro alvo, tá? Que esse alvo aqui de 382, tá? Então, fazendo essa projeção Fibonacci, o Bitcoin foi buscar bem próximo aqui, ó, essa região de Fibonacci... O próximo alvo aqui, assim que a gente mede a projeção aqui de Fibonacci para alvos, tá? Então ele pegou o primeiro alvo de Fibonacci, daí depois entrou, a gente entrou no bear market, tá? Então, até a gente olhar aqui é nessa região aqui mais ou menos, tá? a gente podia fazer um exercício aqui nessa fase aqui, tá? Mas me parece também que o Bitcoin fez algo bem parecido, né? Desse, desse fundo aqui também, tá? Até esse topo aqui a gente pode ver. A primeira projeção aqui, ela é, levou mais acima, mais um pouco acima, tá? Levou mais acima aqui, mas pelo menos essa projeção de Fibonacci aqui. Né, o Bitcoin buscou. Agora aqui em, 2000, em é, 2021, pessoal, a gente rompendo essa região aqui agora, para onde a gente poderia ver, ir com o Bitcoin, tá? Então a gente poderia ir Bitcoin aqui agora fazer o mesmo exercício, ó, desse, essa região aqui, primeiro alvo de Fibonacci aqui, 32, a gente pode ver que o Bitcoin indo para casa dos 200 mil dólares, tá? Então, pessoal, essa, essas próximas semanas aqui podem ser a última oportunidade para acumular Bitcoin aqui em regiões aí dos 57, 54 mil dólares, porque depois que a gente romper aqui e ficar acima da região dos 65 mil dólares, pessoal, vai ter uma... Pra mim, a próxima pernada vai ser violenta aí, tá, do Bitcoin. É, minha expectativa é o Bitcoin buscar aí é, muito rapidamente os 100 mil dólares, tá, e por que não os 200 mil aí pode ser... pode entrar muito dinheiro, ainda mais com o ITF do Bitcoin, pode simplesmente é, entrar uma uma porrada de renda Bitcoin pessoal e o, o, o, o realmente o Bitcoin buscar valores que a gente nem ninguém imagina tá é porque todos esses bull markets aqui o Bitcoin buscou valores que ninguém imaginava pessoal Eu contava lá em 2017 Bitcoin na casa dos mil e, e é, dos, é, dos 1200 dólares né aqui foi na verdade foi nessa região aqui mais ou menos né o Bitcoin estava aqui nessa casa aqui dos mil dólares, ninguém imaginava que o Bitcoin fosse para 20 mil dólares, tá? Agora que a gente está nos 60 mil dólares, ninguém vai imaginar que o Bitcoin vai para 200 mil dólares, mas na verdade o Bitcoin precisa fazer que praticamente multiplicar por 3 né, o valor dele, Aqui para o Bitcoin não é uma coisa muito complicada com o market cap, que eu considero ainda muito pequeno pelo potencial que o Bitcoin tem, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui da dominância do Bitcoin, então, rapidamente, tá? A dominância seguinte, ó, agora nesse momento aqui, por isso, esse é outro motivo de risco aqui nesse momento, tá? Porque a gente tem a dominância aqui é caindo, tá? A gente perdeu essa essa, essa, essa canalzinho de alta aqui agora. Tá, então, para mim, isso aqui deu uma nota mais risco no mercado, as altcoins estão ganhando força. A minha recomendação, pessoal, que é outra oportunidade que vocês estão tendo aí de poder é, tentar tirar lucro das altcoins de vocês, a minha recomendação é cada vez se expor mais em Bitcoin, tá? botar aqui em dólar é, Bitcoin, porque a próxima pernada pode ser extremamente violenta. E eu sei de muita gente, eu participei lá em 2017, eu estava acompanhando o mercado, muita gente ficava realmente chupando o dedo, vendo o Bitcoin subindo, subindo, subindo as altcoins simplesmente, pessoal, trancada por três meses. Tá? Eu aconselho quem quer se postar em altcoins, avaliar lá por dezembro, final de novembro, poderia pegar o, o, o Bitcoin e se posicionar com mais em altcoins, tá? Mas nesse momento aqui agora, eu acho que está bem complicado para as altcoins. Eu conselharia vocês aí, avaliar o portfólio de vocês e começar aos pouquinhos, tirar lucro, botar em Bitcoin ou então em dólar para comprar Bitcoin mais abaixo, tá? Porque... Minha expectativa aqui, tá? A gente romper na região de 65, pegando suporte acima, vai ficar muito, muito, muito bom mesmo o Bitcoin. Vamos olhar aqui o Ethereum rapidamente, então, pessoal. o Ethereum é a mesma coisa, tá? O Bitcoin, aqui agora a gente, a gente não a gente não conseguiu romper aqui ainda a, a máxima histórica, tá? Do Ethereum. Mas o Ethereum aqui, para minha expectativa, é a mesma coisa. Vamos olhar aqui níveis de Fibonacci dessa última pernada, pessoal, tá? A gente fez um pivô de alta aqui, mas agora nesse momento aqui tá tendo suporte né, nesse último topo, tá? Mas o Ethereum tá aqui tendo força por causa da dominância que está né, caindo ali, mais dinheiro entrando no, no Ethereum nas, nas altcoins. Mas eu ficaria aqui de olho, pessoal. O Ethereum também é região de Fibonacci dessas médias aqui também, tá? Vamos puxar as médias aqui de, ó, a média de 21 tá aqui nessa região mais ou menos aqui dos 3.600, 3.700. Ficaria de olho aqui nessas nesses topos aqui também, ó, para poder fazer entrada no Ethereum. Que se tiver correção no Bitcoin, a gente também vai ter correção aqui no Ethereum, tá? Com certeza, tá bom? Então, na minha eu Vejo o mercado com bastante risco aqui nesse momento, tá? Eu não tô aqui, não aconselho ninguém a ir comprando Bitcoin na primeira queda aqui que a gente pode ter mais porrada para baixo. É o que eu tô esperando, tá? Mas não vou shortar Bitcoin aqui, pelo menos não facilmente assim, só se encontrar uma oportunidade aqui né, de trade muito curto aqui e tem que ter experiência para fazer isso, pessoal. Não saiam fazendo shortando Bitcoin aí, tá? Se você não sabe o que tá fazendo. Então, vamos olhar aqui o Ethereum também, a mesma coisa em relação ao Bitcoin, pessoal. Porque, olha só, vamos puxar aqui também, a mesma coisa. O gráfico do Ethereum em relação... O Ethereum aqui, longo prazo, ó, logaritmo, vamos puxar o logaritmo aqui do Ethereum, tá, longo prazo, vamos dar uma olhadinha aqui no, no Ethereum, ó, é o seguinte, ó, pessoal, vou puxar o gráfico semanal também do Ethereum, bem parecido com o que a gente viu aqui, ó, olha só, em 2000 e, 2016 aqui, ó, ó, o Ethereum rompeu essa região aqui, ó, tá, foi essa regiãozinha aqui, ah, na verdade foi aqui, na verdade, foi 2017, a gente pode ver também, tá, Aqui 2017, gente, o, o Ethereum rompeu essa região aqui, ó, muito parecida a essa estrutura que a gente está vendo aqui agora. Ó, bem parecido, né? vamos até desenhar aqui para você. Ó, essa região aqui, né? bem parecida com essa região aqui para o Ethereum. Ó. Aqui, o que aconteceu, pessoal? Desse, desse fundo aqui, ó, topo, tá? a gente acabou ó, pegando o primeiro alvo de Fibonacci, que é onde? Ó? Região de 3x2. Vamos buscar aqui, região de 3, 2, 2, tá Primeiro alvo de Fibonacci foi pego aqui. Né? Agora aqui, pessoal... A gente rompendo esse topo aqui, pegando desse fundo, né? Fazendo o mesmo exercício, ó. Vamos então, pegar aqui desse fundo aqui, tá? Até esse topo. Fazendo o mesmo exercício, a gente rompendo essa região, tendo suporte, a gente vai buscar aqui o próximo alvo aqui de projeção Fibonacci, que daria aqui o Ethereum na casa dos 20 mil dólares. Até um pouquinho mais acima aqui, mas pelo menos 20 mil dólares. Para a minha expectativa aqui, o Ethereum buscar nesse bull market, pessoal. Então, as próximas semanas aí são uh, cruciais para quem quer investir em criptomoedas, em Bitcoin, pessoal. É. É uma recomendação aí que eu tô fazendo para vários amigos, família, pessoal, é uma proteção, na minha opinião aí, né, contra tudo que está acontecendo no mundo, inflação, os Estados Unidos entrando em colapso lá, né, né, político e também econômico, na minha opinião, então, é uma forma de você proteger o seu patrimônio aí, tá, é, sinceramente, eu vejo o pessoal aí com, com dólar praticamente chegando a 6 reais, pessoal, um monte de problema aí, se você não tá posicionado em Bitcoin nesse momento, tá, pelo menos aí, nos próximos meses, eu acredito que você está correndo bastante risco aí, né? O risco maior é não ter Bitcoin na carteira, tá bom, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? E a gente se vê aí, talvez, final de semana, para mais vídeos, análises. E é isso aí, pessoal. Deixa o like para apoiar, se inscreva no canal e a gente se vê aí em breve. Um abraço.